Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com vocês. Hoje estamos aqui mais uma vez, para dar continuidade nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150, orações fortes, e milagrosas para abrir todos os nossos caminhos, e trazer a proteção divinas. E hoje faremos as leituras dos Salmos 30, e 31, e, o que representa os Salmos 30? Vejam. Salmo 30, versos 5, lá a ira de Deus é passageira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas choro não é para sempre, desse famoso versículo traz muita esperança para inúmeros cristãos, ao saber que Deus é misericordioso e não permanece para sempre irado conosco. E nisso está contida a vida. E assim seguimos para leituras dos Salmos 30. Salmos 30. 1. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. 2. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. 3. Senhor, Fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me-a, vida para que não descesse ao abismo. 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da, sua santidade. 5. Porque a sua ira dura só um momento, ou no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 6. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. 7. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. 8. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. 9. Que proveito-a no meu sangue, quando dei sua cova. Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade? 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, o seu meu auxílio. 11. Tornaste o meu pranto em folguedo, ou desataste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria. 12. Para que a minha glória te cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. E assim fechamos a leituras dos Salmos 30. E agora faremos as leituras dos Salmos 31. E o que representa o Salmos 31? Vejam. Salmo 31, versos 23 e 24, convocação feita por Davi. Motivos para amar a Deus, o salmista ao convocar os filhos de Deus mostra que devemos entregarmos o nosso amor a Deus, como também deixa claro que devemos nos esforçar para fazer isso e a consequência é que ele fortalecerá o coração daqueles que fizerem isso. E, assim seguimos para as leituras dos Salmos 31. Salmos 31 1. Um, em ti, Senhor, confio, ou nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, ou se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, lá assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. 4. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. 6. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, e eu, porém, confio no Senhor. 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias.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 Temor havia ao redor, e enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. 14. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. 15. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, o livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. 17. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura. 18. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. 19. Ó. Oh! Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens? 20 Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, e encobri los em um pavilhão, da contenda das línguas. 21 Bendito seja o Senhor!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 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E assim fechamos as leituras dos Salmos 30 e 31. Abraços a todos, e fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.